E aí pessoal beleza aqui Fernando Brazero. hoje vou tentar jogar uma partidinha do Super Mecha Champions, faz um bom tempinho que eu não jogo, então vamos ver o que eu consigo fazer no nosso Battle Royale padrão ali, Vou mostrar um OK, vamos dar um match, ver se a gente consegue Sim. achar alguém para tretar. antes de mais nada por favor se inscreva aqui no canal Brazero. quem puder também dar uma passadinha no Retro Games BR 3.0 eu agradeço E no aula de história na web 3.0, temos o Mecha Gabriel aqui. Ó, meu. Ele apareceu ali no meu, meu inventário. Eu botei ele aqui no display. Ele é bonitão, né? não sei se é, nunca sei como é que ele está habilitado. Esses negócios ou não, agora só é ralado. Né? Pelo menos para aparecer aqui, para fazer uma, uma imagenzinha bacana, tirar uma foto, ele é, ele é bacana. Agora vamos deixar carregar a partida. Vamos em direção aqui ao mapa. Deixa eu ver se eu consigo fazer aquele bug da cabeça. Eu já corrigi, não será? Ah, já entrou no Meca, já vamos pra meca, partida. Okay. Antes de mais nada, quem quiser tentar me achar no jogo é Braseiro. Não tem erro, bota Braseiro e vai achar, não deve ter outro. Vamos tentar jogar uma partidinha boa, ficar entre os vivos um bom tempo. E se ganhar vai ser muita sorte. Mas um bom tempo que eu não jogo, tá formatando PC, botei Windows 10. Tô com muitas gameplays não comentadas aqui no brasileiro porque eu tô gravando na escola, assim, no tempo entre um almoço e outro então às vezes eu estou eu tô fazendo uma gameplay o comi correndo para poder <risos> fazer a gravaçãozinha fechou bora vamos animaçãozinha do, do meca novo que tá bacana game muito legal e é diferentão, né? É bom que o Mecha, o Super Markets tem essa opção de sempre incrementar, né? Porque o robô é um negócio bacana de customizar, de vários tipos. Então não, não fica tão, tão restrita é só, tomar arma ou uma arma, uma roupa. Não, os caras vão lá e fazem um robô de batalha tópico pra <risos> gente conseguir tretar com, com os outros. Claro, né? A pessoa que tem Control VIP, passa, esse negócio todo aí que. Capitalismo fomenta. Isso aí eles têm uma certa vantagem, né? Pra tem chance para todo mundo Firefox, que é o meca dizer padrão é, um que eu, é o que eu mais gosto por exemplo Mas faz muito tempo que eu não jogo tô... esse mouse do Arthur que é bem, é bem moleque Aí, vamos pegar, pegar os itenzinhos aqui esses upgrade e tudo mais E não sabe o, o meu PC deu na verdade o PC do Arthur não, o meu PC deu tilt na, na fonte Eu peguei as peças do PC do Arthur e A fonte, juntei aqui e fizemos um computador bem bom e Por enquanto é o que a casa oferece Daí a gente dava uma, uma revezada eu vou, eu Primeiro primeiro eu vou me equipar aqui um pouquinho Tô com duas armas igual Vou pegar essa leg press Tem uma arminha ali aquelas essas furadeirinhas aqui é, é para recuperar o meca, né, Aí, um puxão. nossa muito molinho, <risos> eu gosto desses fuzilzinhos aqui, eu sou muito errador de tiro, então como eu sou muito errador eu fui, <risos> eu sou obrigado a ir pegar uma metralhadora para ir, tirando, metendo bala, metendo bala, metendo bala, senão não adianta comigo Precisão não é comigo Deixa eu ver essas arminhas que estão dando sopa aqui Aí, As mesmas que eu tenho só são upgradeadas Tactical SMG Vou pegar ela para ver O pessoal está dando sopa para o né? aqui, está deixando minha equipa Ah, tem gente se tiver tudo lá fora Vou lá espiar Estou um encaminhando. Já tem mecha aqui, pessoal? Você estava vendo o barulho de robô? Ai ai ai, não, não tranque a jogar. lá. Aí, aí, aí, aí, Ah drop. Mech spotted. Mecha, como é que é? Mecha explod. Explodiram algum mech? <risos> meu inglês tá, tá muito very good. Ah, rapaz. Que dar uma... O PC está recém-formatado, tá, então eu acho que vou ter que dar umas mexidas algumas configurações, algumas sensibilidades. de mim.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 Atira, meu caro! Para de cagar, atira! You're trying to challenge me. que é muito lerda. I will You're Não sei se era aí que estava tirando em mim, mas já levei. Não tem uma bandagem, não. Aí, bora. Conseguimos matar quantos? Três louquinhos. Eita, tem gente aqui na frente. Nossa, a minha é muito sensível. Ae, é. Oh, não. Deveria é. estar healing rápido. I won't miss this time. Atira, ah, eu não vou perder esta vez! Não vou perder! Não vou perder! Não vou perder! Não uma perder! Não que, que já Chamou. Chamou no Mecca, né? Então vamos chamar. Vamos de Gabriel, vamos vamos testar o Gabrielzinho gente. alguém ele tem o um caramelo ali. E aí? Vamos escarameal. Eita, tempestade, Caramba, oh, o Gabriel é de boa. Ele não tem dash? É, fala sério. Ah, o que é isso? <risos> ah, fala sério. O estádio está indo mais rápido que eu, senão ah, vou ter que pegar o um carrinho. Olha ali rapaz, o Gabriel ele está voando, ele levita e tudo mais. Os pilotos inteligentes ah, não se confundem em sua Eu acho que o, que o skate é mais rápido que o... o MECA, vamos ver, se eu ver. Ah, me lasquei, vai, vai, vai. ah não, o skate, acho que a, ah não, a tempestade parou, eu acho. ah beleza, susto, eu preciso fazer um ajuste rápido, próxima, a próxima gameplay ficou até mais fluido. Acho que eu estou muito leve, estou muito liso. Vou carregar todas as minhas armas aqui. Tá, tá tudo em dia. Oh não! Aqui vem correndo meu lado aqui. Eu estou só pelo kit médico dela, vem, vem, vem, vem, tranquilo, vem suave, aí. Eita, ela é tempestade. Agora eu não, eu não vou gastar o meu, meu meca ainda. Vou mais no modo furtivo, atravessar aqui na faixa de pedestre também, ó, muito importante, pessoal. Quando forem atravessar, atravessem na faixa de pedestre. Só vai. Ah, estou muito longe da safe, 400 e poucos metros. Tá, eu não, sei, eu não sei usar esses itens aqui ainda. Então, às vezes eu quero poder fazer o, <risos> o carrinho. Eu não sei, eu sou muito, muito jack nessa parte. Tá bom, tô, estamos entre os 55, tá bom? estamos na metade dos vivos. Estou bem melhor do que eu achei, achei que já ia morrer uma mexida na sensibilidade que também das coisas, vai ser recém formatado, tá pessoal, então eu tô, tô me adequando ainda de novo na na função. Eu não vou You're getting healing fast. I'm a mec, oh, no. So close <laughs> Vou na casa, aqui, rapaz, vendo. Na casa, os mec não me acham. Quer dizer, essa casa que tem uma, uma porta grande, né? Eu vou pegar essa arma aqui. Na verdade, se eu achar um, um lugar bom, aqui, essa, essa arma que está até meca Eu só ia, eu só ia pegar a, a posição perfeita aqui. Opa, tem um robôzinho Spotted! tá bom, lascou, lascou. shot. Ah, que drogas, arma de tiro. Oh, no! Better get be healing back. Tira no Ah, destruiu o, o caramelo só na bonequinha, Ah, moleque. Oh não! Better get healing fast. Vai, vai, vai, vai. Ele chamou... ele vai chamar o meu Gabriel de volta. É, Gabriel. Só me abando aqui não morrer. Vai. O problema é muito rapidinho não né? Aí, bora. Sai da tempestade, estou entre os 15, olha aí rapaz. Uma hora estava nos 55, agora estou nos 15. Estou esperando meus bonecos, tem alguém atrás de mim aqui. Entre os 9. Tem o cara, rapaz, bateu dentro da casa. Ah, moleque, queria tentar tá escondido, né? Oh não! O que se unta? O que isso? Fiz uma barrelinha de eu nem sabia que tinha. Vou é, ter que começar a ler os bagulho. Ah, meu, meu como que vai cair? Não, não, morre Gabriel, preciso começar. Oh não! Meu. Ah, tá entre 5 e Gabriel vai morrer! Gabriel! Atravessa, morrer, Gabriel! Ah, foi! Só tomar pra caramba, né? Tá, deixa... much recuperando. Ah, falando tá sério? Eu vou tentar de vida cheia. Ih, tem um cara, tem um. Eu vou. Cadê a tempestade está vindo aqui ainda? Shots heard! Estou 100% recarregado. Ah, chamo ah, é o Gabriel! <risos> Chama <para> o Gabriel! na Eita, pô, a Tem alguma É, a, a, a, a, a, a minha vida tá, tá cheia. Se os caras tretar ali, rapaz, deu um ruim, deu um ruim! <risos> tá, deixa eu ver aqui, tá eu, eu faço uns loucos aqui, eu me escondi completamente. Com a minha Oh não! Eu não, vou ah. não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! devia ter usado cara, o Gabriel, não é ruim. Não é um mecha ruim, mas devia ter usado o Firefox. Eu podia ter ganho. Mas ah, tá, pessoal. Essa aqui foi a nossa jogatina Retorno ao Super Mecha Champions usando o Gabriel. É um, é um mecha bonito, bacaninha. para tirar foto serve. Então, pessoal, muito obrigado que acompanhou até aqui. Já falei demais. E até a próxima.